Se você precisa de edição de contos, poemas e romances para publicação ou para inscrição em concursos literários, conte com a experiência do editor Edson Rossato. Sua história ganhará mais vida e credibilidade. Entre em contato e peça um orçamento.